Bora fazer o evento sazonal uh, Eu já vou abrir o um mapa aqui E vou desativar as coisas E deixar só os eventos sazonais aqui para aparecer pra gente Playlist do festival aqui, é. ó O que tem para nós fazer aqui no verão, beleza? Hoje a gente vai pegar o único carro novo do jogo Nós temos aqui os modos rivais A loja do Forzaton tá aqui, né? Que para mim não tem nada interessante Muita gente vai querer o um 6x6, né? Eu vou fazer aqui logo esse modo rivais aqui, ó Vamos lá já tá na capa, né? Vamos fazer aqui Vamos lá, vamos testar Esse carro aqui, o pneuzão De corrida, viu? Ó Ó Já tô escutando o um barulhão De motor de rally Se não tiver V8, esquece Não pode bater em nada aqui, viu, gente? Não, Pueres não pode bater em nada aqui, tá bom? Vamos lá, entra aqui, ó. Freio de corrida, né? O carro é Esse aqui é um carro de corrida, tá? Esse, Esse carro aqui ele é tricampeão da categoria. Qual é a categoria desse carro aqui, mesmo, velho? Ele é tricampeão. Você quer é um carro que na vida real ele tem títulos, tem títulos, então aqui no Forza, ele vai ser bom? Não, não, talvez vai ser bom, né, se a gente der sorte, ai ai oh, a... o primeiro episódio do Horizon, o primeiro, né, o quarto episódio do Horizon 2 já tá no canal lá, viu? Vamos bater uma meta de like lá pra gente ir pro terceiro. Beleza, não pode bater em nada, hein? Vamos fazer o outro rival agora? É de carro elétrico agora, não é mesmo? Não vai ter mais Corsa pra vender? Meu Deus. Ô, ô, Maverick, o By Voice está desativado por causa do evento sazonal. Pra não ter chegada. Bom dia. Bora. Vamos lá, carro do Batman Realmente esse carro parece o carro do Batman Ah, eu vou bater Nossa, ainda bem que eu não bati Ainda bem que eu não bati E esse carro aqui é aquele bug que colocou ele na classe A Ah, forzinha E os carros da Rocket Bunny, meu Deus Vou falar nada depois eu aviso. Ai ai, vamos lá. Hoje eu nem mandei mensagem pro Mike Brown. Então o Corsinha já era. Aí, ó, não bati em nada. Qual que é o próximo aqui agora? Que é easy de fazer. Temos aqui uma praca de perigo. Temos que pular aqui com qualquer carro classe S2. 430 metros. Bora lá, Musle. Bora lá, Musle. Vai! Ah! 432, foque em metros. A tonagem do MT900S 2010 Musle está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, ó, que é fácil. Nós temos aqui um radar. Qualquer carro S2 tem que passar aqui a 257 km. Pega a distância, tá? Recalculando a rota. Em 200 metros. Curva fechada à esquerda. Chegou, Pega a distância Ou é evento chato esse aqui, viu esse, esse radar aqui é chato Tá compartilhado, gente O Rung RS200 classe S2 Vamos ver o próximo aqui agora É o que? Agora são as corridas, né Vamos fazer primeiro essa corrida de cross aqui Classe C Bora entrar no evento aqui, ó É Tá compartilhado o Eu caminho. Bora lá, vamos lá, vamos lá Esse carro aqui na frente aqui, Que adesivo é esse que ele tá usando? Ah, eu sou perdido nessas corridas de cross, cara Perdido Na moral Ah, é design de natal Vamos lá, vamos lá Nossa, eu não gosto de corrida de cross de jeito nenhum E olha aqui no Horizon 5 As corridas de cross Elas são menos chatas, né? Eu não curto, não. Vamos lá, vamos lá. Pois é, eu, eu quero aproveitar o hype do, do Need for Speed One Bound. Só que eu não quero... Não queria gastar dinheiro, não. Queria baixar na Game Pass, mas só que se... Será que vai, vai demorar muito pra ir pra Game Pass, assim, é, essas 10 horas? Ou vai ser no mesmo dia do lançamento Tem que ser no mesmo dia Pô, eu queria ter feito aquele carro ali Mas ele não tava na hora que eu fui Comprar Ele não tava na categoria Tá uma bagunça o Horizon 5, cara Tá uma bagunça Olha lá o tanto que ele é rápido. Não, o, os boot, o. Parece que o cara tá andando no asfalto. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. O ano tá acabando e ano que vem lançamento do. Do novo Forza Motorsport, né? O tão aguardado. Vamos lá, vamos lá. O tão aguardado Forza Motorsport tá chegando pra gente aí, ô, Jaque. Vamos jogar. Vamos ver a próxima corrida aqui. Agora, tomara que seja classe alta, né, velho? Classe B. Bora entrar no evento. Vamos lá. O 300Z tá compartilhado, tá? Bora lá, bora lá. Bora lá. Corrida de rua. Eu acho que eu tenho... Oh, de série que o NSX... É da, da Liberty, ele é bom, Liberty não, da Rock Bunny, é bom na classe A também, eu vou testar depois. Vou fazer uma versão classe A também. Eu tenho que fazer aquele Muzzler da DLC também, aquele carro é muito bom. Uai, eu completei alguma coisa aqui de, do Drift, mas nem vi o que que é. Vamos lá, vamos lá. Nossa, até que esse carro é bom na B. Até agora tá fazendo sentido com a Donut Média, né? A gente correu com o Eu Camino, carro que era muito bom lá no Need for Speed World, odiava o Eu Camino, muito apelão. E agora a gente tá com um JDM aqui. Faltou pra gente o eu acho que é o Subaru BRZ com motor de Ferrari, né? Eu achei que ia ter esse carro no update da Donut Media. Ai ai... Eu já vou ter que gravar outro episódio do Horizon 2 porque eu tô vendo que... Que o outro... Eu nem sei que carro tá ganhando na votação... O outro vídeo já tá batendo a meta... Muca, e o... e o quê? Vai olhar o chat no meio da corrida. Ai. Vai olhar o chat no meio da corrida. Ai, ai. Olha o Rei Tracing. Olha e o Rei Tracing lá que eu não vi diferença nenhuma. O Rei Tracing no Xbox RTX1? aquela RTX1 lá pra mim é pra arrancar FPS. Vocês perceberam alguma coisa? Eu não vi nada assim pra nossa. Olha que luto. É, não, foi só pra PC. Eu vi os vídeos dos PC na internet. Os caras comparando. Vai, mas... Mas é o que mesmo? Eu não vi nada. Eu não vi nada. É só... É só apenas Start Noob? Você... Ih, HG tá doidão. Tem a última corrida agora, né? Vamos fazer agora essa aqui. Acho que é classe S1. Boa. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado o Shelby 2016. Bora lá, gente. Eu vou parar de fazer drift. Vou parar de fazer drift. O que é um balde por um... Vai, vem, Bruno. Eu vou jogar às 10 horas de um balde. Vou jogar às 10 horas do Unbound. Da Game Pass. A pau tem que parar com isso. Eu não sei fazer drift. Por que, que eu fico inventando? O cara fica inventando moda. Aí, aí, ó. Perdeu o cheque. Agora, bora rapidão bora rapidão. Essa aqui é a última corrida, hein. Vamos lá, vamos lá. Olha, essa pista aqui. Ele faltou final, hein? Tá pedindo mais, ó. No mínimo 330. No mínimo. Esse carro aqui não é bom na S1, não, velho. Eu tô vendo que ele... No Horizon 4 ele é top, né? Na neve é brutal. É... Vou dar uma olhada nesse carro depois. Eu sei que o tração traseiro anda muito. O tração traseira anda muito. O é meu Deus, o... o... Os carros tá chegando para cá tudo com baixa aderência. Tanto é que na classe S2 não tem nada, né? Na classe S2 tem uns carrinhos lá que... Tração traseira que para bater 300 e... 340, 350 é poucos, né? Os que tem aderência não tem final. Os que tem final não tem aderência? Parece que fez esse jogo aqui correndo. Meu Deus. Pera aí rapidão. Agora eu respondo. Inventa moda, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Esse carro é bonitão, né? Esse carro aqui é bonitão, velho. Nossa. Ele e o Viper. Qual é o próximo aqui que a gente vai fazer? Caça ao tesouro. Os anos 1920 modernos são a melhor época para comer Donuts. Ó, pego o pego Toyota Supra. Eu peguei um estoque, né? Que é o único tração traseira que eu tenho. E faz uma, um círculo aqui, ó. Faz o círculo da Donut média. Olha lá, ó, tá vendo? Faz o círculo. Aí aparece. Só isso. Só faz um círculo com o Toyota. Tá aqui, ó. Pra mim aparece, né, a localização. Porque eu tenho o mapa do tesouro. Talvez não apareça pra você. A gente fez um círculo em forma de um biscoito. Tá bem aqui, ó. Tá vendo essa placa aqui, ó. Playa Azul. Estádio. Pimba. Pronto. Na frente do, da pirâmide, lá, ó. Deixa eu ver aqui o próximo aqui agora. É desafio de foto. A gente tem que fotografar um Mitsubishi Styrium lá no hotel Castilo. Ele fica na nossa casa aqui, ó. Aqui, ó. Tem até castilo aqui. Então é aqui, né? Será que na frente dele dá? Vamos ver se na frente vai. Pode ser na frente do, do castilo. Bora fazer a corrida online agora? Não é carro estoque, não, velho. Opa, tem um subarão aqui, ó Ixi, tem um monte de carro bom Menino, eu vou é de Ford Focus, RS Bora Bora, bora Nossa, o que, que aquele cara ali fez? Rapaz, o Alpine do Manzeira tá brabo, hein? Brabo esse Alpine aí, ó. Segura a mão, perdeu o aero, já era. Perdeu o aerofólio, já era. Perdeu a aderência. Tô brincando, nada a ver. Mas esse Alpine é tração traseira, né? Tá andando muito. Tá andando muito esse Alpine aí. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. É a WD? Nossa, ele é bom, hein? Só que com aerofólio do Forza mata, né? Fica muito estranho. O Forza deveria ter mais opções de aero, velho. Deveria ter mais opções de aerofólio. Eu queria testar outros carros nesse nesse modo online aqui, esse modo online. Testar o Corvette C8. Acho que o Corvette C8 deve ser muito bom nisso aqui também. Xbox Série S é o que, Reis? Pera aí. O, o meu Xbox Série S ele esquenta, velho. Ele esquenta. Pra ah, caralho. É, com esse carro aqui também é isso, mas eu. Eu gosto do Corvette C8. Eu acho que o Audi RS7 também anda bem nessa categoria aqui. Olha, o Alpine não tem final, né? É bom pra, pra curva. Como é que é o Xbox Series que tá cuspindo fogo aí? Tá mesmo? Bora fazer agora o desafio do Forza Tom, gente? Adi é, obtém e dirija um Subaru empresa WRX 2004. Olha, eu fiz um Classe B. Tunagem tá compartilhada. Vence uma corrida na Terra. Ai... Olha, vamos fazer essa corrida na terra aqui, que ela é bem pequenininha, a gente personaliza ela para uma volta. É só entrar nela e em solo, vai aqui, ó, criar projeto, tá na categoria do carro, a classe é B, vem aqui em configuração, coloca o nível turista, uma volta só, já tá na classe B, publica, pronto, bora. Vamos lá, vamos lá. Meu carro acho que tá com pneu original. Um pneu original, meu carro. Nossa. Nossa, não virou, não. Tive que meter o dedão no freio de mão. Tive que chamar o dedão. Bora, rapaz. Vira. Esse pneu aqui não é pneu de rally, né? Dá pra colocar um pneu fora de estrada Mas Dá pra fazer de boa com esse pneu aqui Não dá nada não Ele tá no nível turista E essa pista aqui é bem rápida Essas pedrinhas aqui Elas atrapalham demais Cai, cai muito a velocidade do carro Bora, bora Um minuto a corrida rapidão Vamos lá, vamos lá. Tomara que não tenha outra, né? E agora é o que, meu consagrado? Ah, agora a gente tem que tirar uma foto dele, ó. Vamos tirar uma foto dele. Vamos apreciar esse carro fabuloso. Fabuloso. Pronto, tirei uma fotinha dele. Agora é o que, meu consagrado? Ganhei três estrelas no desbravador... Esse desbravador aqui é muito fácil, cara. Em menos de 15 segundos a gente consegue com esse Subaru. É só pegar aqui, ó. Não é possível. Corta aqui pela esquerda para você não subir a montanha. Vai, vai, meu filho. É menos de 15 segundos, tá bom? para pegar três em estrela. Vai de boa, pai, ó. Pronto. Formiga, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado, meu amigo. Você é um amigo. Ah, nunca mais. Conseguimos aqui, ó. Conseguimos. E a gente pegou o Ascari. A gente pegou o Ascari. E na semana que vem vai ser o Morris e a 599GTO. Terminamos o evento sazonal. Na descrição tem lista de dicas de como baixar a tonagem e muito mais. Quem for comprar o Verclock, utiliza meu cupom que está na descrição e marque no Instagram.